A chegada de uma criança traz muita felicidade e ansiedade aos pais. A preocupação em receber da melhor forma possível o mais novo membro da família toma conta de todos. São tantos detalhes que é difícil até saber por onde começar. Diversos são os cuidados do momento de montar o quarto do seu bebê, já que vai ser seu o espaço mais importante da casa para o desenvolvimento saudável da criança. O foco deve ser a praticidade, funcionalidade e segurança. Sem deixar de lado, é claro, o bom gosto e a decoração. Pensando nisso, fazendo sala de hoje, foi até a loja especial em Chauvais e conversamos com a designer de interiores Ayana Belmont, proprietária da loja. Ela vai dar super dicas para montar o quarto ideal para o seu bebê. Ana, eu agradeço a sua participação aqui no Fazendo Sala. É... A gente sabe, Ana, que as tendências né, de moda, é, as tendências da parte de decoração de interiores também entra no lado infantil, né? Decoração, o quarto do bebê, tem sempre aquele sonho das mães. Fala um pouquinho pra gente quais as tendências agora de 2018. Pois é. A, a parte de design, né, de arquitetura, também entra para o, o lado infantil, o lado lúdico. Então, assim, vamos falar sobre quartos de bebê, as tendências de 2018. Né? Queria apresentar esse quarto aqui, belíssimo, né, para aquela mamãe que quer algo clássico, mas quer fugir do convencional. Né? Então, assim, hoje em dia, a prioridade que estava falando sempre é a questão do cortinado. Não é um luxo, e sim, exatamente, uma necessidade. Né? porque protege o bebê contra mosquitos, contra né, é, insetos, então assim vale a pena toda mamãe botar um cortinado. Para aquela mamãe que não tem espaço, tem o um docel que fica no teto. Né? E tem outros docetes também, né, que é essa estrutura, que pode também colocar na parede. Mas assim, a mamãe não deve deixar de ter esse cortinado né, para realmente proteger o bebê. Não é luxo, sabe? É, é uma necessidade. É verdade. Né? Aí, o que eu queria também apresentar, belíssimo, são os berços, gente, olha... Cada berço mais lindo do que o outro. Que hoje a gente já, já não, não vê mais aquele clássico, né? A gente já vê berço com cor cinza, como a gente tem cinza, rosa, outras cores. Conta pra gente também essa novidade nessa linha de, de, de bebês, né? É exatamente isso. O que acontece? Aquele berço clássico, branquinho, aquele capitão bem clássico. Hoje em dia, os berços estão bem moderninhos. Então aquela pegada retrô, aquela pegada moderna. Esse berço, por exemplo, olha, ele não tom de cinza. Esse pezinho retrô dá todo charme, né? E assim, dá pra menino e para menina, essa tendência das cores, né, a cor cinza é uma cor assim que dá pra menino e para menina. Então aquela mãe que não quer errar, que quer tá tendo o primeiro filho e quer um berço moderninho, né, então assim, essa cor, ela é maravilhosa. Porque assim, tanto dá pra menino, como dá pra menina, né. A Ana, eu tô vendo aqui também que é, a gente vê nesse, nesse quarto... É, a gente vê a nuvem, a gente vê as formas geométricas em papéis de parede. Hoje em dia não tem mais o tema escolhido, aquele tema certo, que é, é, antes, ah, eu tô grávida de menina, eu vou escolher só o sim. Né? Eu tô grávida de menino, eu vou escolher só o temocinho Ainda tem isso ou não? É, em relação ao tema, hoje é até brega. Você tem um tema específico por quarto. Então hoje a mãe está brincando, bota ursinho, bota boneca nesse tema é, nesse quarto, por exemplo, se usa nuvem, se usa o Chevron, as formas geométricas estão é. se usando demais, demais e assim das, das, das mais variadas cores, das mais variadas formas. Então assim a tendência mesmo é você brincar, né? Uma tendência forte é a questão dos bichinhos que nunca sai de moda, né? O elefante, o leão, só que com a pegada mais lúdica, mais alegre, com cores. Né? Então, com mais alegria. E torna também o ambiente, é, o bebê né, de 3, 4 meses ou quando nasce, ele pode permanecer é. nesse quarto, mais ou menos até 3, 4 anos vai permanecer o quarto atual, né, e sem ter aquele tema infantil, né, que, ah, mamãe, eu vou precisar trocar porque eu já cresci, eu já sou um rapazinho. Então, é um tema lúdico. Né? Um tema, essas formas geométricas que a gente pode encontrar também de outras, né? como tem um triângulozinho que a gente já vê e que fica também atual, não né? é? Com certeza. Então a mãe faz aquele quarto para ela, e sim pensando no filho, porque antigamente a mãe fazia o quarto para ela, né? pensando nela, aquela coisa. Entrava tudo. naquela magia. Magia, né? né? O dourado, o branco. Hoje não, é o colorido, é o alegre. Tá entendendo? A tendência é você fazer um quarto para seu filho, crescer nele. Até porque hoje, uma, assim, uma dica para todas as mães. É comprar um berço que vire minicama, porque hoje em dia você comprar um berço para usar um ano apenas, é não existe essa questão. Você tem que comprar um berço que ele tenha várias, várias funções, para que você consiga utilizar ele 3, 4, 5 anos. Né? Então todos os nossos berços também tem, é, viram é, minicama, vira o besquinho pequeno, então a gente tem vários berços que acompanham a criança até 5, 6 anos. Ayana, é, a gente vai passear aqui pela Loja, Vamos. né? Que tem muitas novidades. Então, é, mais o clássico ainda permanece, né? Para aquela mãe que quer é, entrar no clássico, também a especial também oferece essa linha do clássico. Com certeza. Em relação ao clássico, a gente tem esse quarto belíssimo, branco, que é, é, tem o um mescla branco, dourado, o bege. Então, aquela mamãe que ainda quer focar naquele, naquele quarto clássico, aquele quarto bem princesinha, né temos também. Porque a gente tem que agradar a todas as mamães. né Então, aquela mamãe que está pensando em fazer aquele quarto literalmente de princesa ou de príncipe, temos também. Então, nós temos os você rios, que já vem pronto. Outra coisa, nada de mais se estressar com o gesseiro. Hoje, essas, essas varas chama Roda Meio, elas, elas são utilizadas, são pregadas bem rapidinho, não faz sujeira, porque... Já ó, é uma praticidade, Uma praticidade. Né? Hoje é em dia você contratar um gesseiro, né? para fazer, né? Cada peça dessa, hoje não existe mais. Então, hoje você compra uma peça dessa e é bem baratinho. Então, é bem acessível a qualquer mamãe que queira fazer um quarto bem princesa. Então, assim, é uma tendência do momento, é esses você rir, né? Então, tem o docel tradicional, aquele esse docel aqui, né, bem clássico, né, dourado. Então, para quem tem aquela parede que quer ganhar espaço, botar o berço nessa posição, é uma ótima pedida. E o cortinado, como a gente estava dizendo, que assim, é uma necessidade. É essencial. Não né, é luxo. É. Não é luxo de jeito nenhum. Sabe? Mas, temos também vários outros quartos, né? Que assim, é, tem um quarto de princesa, mas também tem aquele quarto que quer é, predominar o branco, mas que não quer Assim, fica aquele quarto muito clássico. Então, tem a pegada do Bolserri novamente, só que quadradinho. Já um céu diferente, né? Pois é, um esse docel, ele é maravilhoso. Então, Olha, aqui assim... a gente já, já mostrou três opções, né, Aiana? Exatamente. De céu de parede, de teto. É, aquela mamãe que não tem parede, né, aqui, que, então que precisa botar o confinado, essa é uma ótima opção e ele tem várias cores. Então, aquela mamãe que quer algo mais colorido, ele sai preto, ele sai branco, ele sai todas as cores. E, assim, o que acontece, que a gente também não pode deixar de falar, é os kits de berço, sabe? É verdade. Os kits de berço tem cada um mais lindo do que o outro, né? Esses kits agora são de tricô, é o que está assim... No auge, esses kits de besoin. E eu vejo que não tem mais aquela briga, né? Antigamente, de ah, eu não vou misturar estampa porque vai brigar. A gente vê aqui a nuvem, a gente vê o chevron, a gente vê listras, né? Ana, não tem mais aquele, é, é, é, aquela regrinha de combinar tudo. Hoje a regra é descombinar. Hoje a regra é o assimétrico, né? Então o que acontece? Quanto mais mesclar as cores, mesclar as estampas, é o que fica bonito, né? Aquele combinadinho hoje se torna brega, né? Então a tendência é essa, é descombinar e fazer um kit bem atual, bem clássico, né? Que assim, a mamãe não tenha medo de errar, pode mesclar à vontade. Então que, que coisa boa, é, o Fazendo Sala, né? Apresentando as tendências de 2018... É, para, para a linha infantil, né, a linha de decoração, aqui também na Especial, você já tem uma adolescente, né, Aiana, e quer colocar, ah, eu quero ver um, uma cômoda, ou eu quero ver um criado mudo, uma coisinha diferente, aqui também tem, né, essas linhas retrô, essa linha mais provençal, tem toda essa, essa linha aqui também, né, Aiana? Temos, tem, assim, a, a linha vai desde o bebê até o adulto, a gente tem várias linhas, vários modelos, então, assim, aquele... Aquele cliente que quer um quarto, tá entendendo, para botar o filho mais velho com o bebê, a gente tem as camas também, as roupas de cama. Mas essa, por exemplo, ó, aqui é um quarto que, por exemplo, a gente botou uma cama de solteiro, né, muita pra, gente não pra, tem é, espaço. Pra quem então... tem dois filhos, né, e quer dividir, ah, eu quero dividir um beço, um quarto, aí tem um berço, uma cama, então tem já também aqui essa, essa proposta. Né? Para aquela mãe que vem, ah, eu engravidei, já tenho uma, uma filha ou um filho e quero colocar. Acomodar os dois no, no mesmo quarto. Exatamente. Então, assim, para aquele, aquele, aquela mamãe que não tem muito espaço, mas que quer acomodar, é uma ótima opção. Então a gente tem a cama, tem a cama box, tem a cama tradicional de madeira, tem a cama que puxa com auxiliar. Então, assim, são várias, várias tendências, assim, vários modelos para todo tipo de, de projeto arquitetônico, qualquer tipo de. Mam de gosto a gente tem tudo para tudo, todo tudo, tipo tudo. de família né todo é, tipo né? de família vamos passeando certeza. mais vamos queria apresentar esse quarto aqui que a gente voltando a falar daquele tema moderninho né olha só que papel de parede lindo né é o, papel que é o de... chevron é o chevron é a tendência do momento hoje e você vê que assim saiu acabou aquela coisa de azul para menino, menino e verde rosa para menina aqui olha comeca o verde o amarelo o rosa então assim Hoje o, o bonito é mesclar essas cores para que realmente não fique aquela coisa tão menininha nem tão menininho, né? Então aqui você vê um quarto. E o cinza também prevalecendo, né? A gente já vê o berço cinza, a parede também cinza, a cômoda, olha e que isso, cômoda, a cômoda linda, é cinza. né? Com esse detalhe de madeira lindo embaixo. Então assim, a madeira, mesclar também essa questão da, da cor com a madeira. Você vê que essa mesinha na comadeira, né? E mesclando o berço e a cômoda então faz toda uma sintonia no quarto, né? E um tema assim que... E mantendo aquela harmonia, né? De um quarto de bebê. Além de tudo, é, eu acho que o essencial é você saber pra não misturar tanto e fazer também aquele... É, é... Manter aquela linha de quarto de, de bebê, né? Você vê que tem todas essas misturas, mas não sai daquela, daquele aconchego, né? A gente sabe, a gente entra e já consegue enxergar um bebê aqui, de fato, instalado nesse ambiente. Exato. Existe uma sintonia. Então, o segredo é esse, o menos é mais. Então, quanto menos coisa, mais coisas boas, de qualidade e com funcionalidade. Você vê que tudo aqui tem uma função. Nada tá aqui por acaso. Então, o bonito é isso, poucas peças, mas peças boas, de qualidade e que vá harmonizar com o ambiente. Ter, você entrar no ambiente e ter sintonia. Né? Um, uma questão aqui que assim chama atenção é os flamingos, né? Que apesar de não estar tá, é, é, assim, não tá um, um quarto de flamingos, mas que a gente botou algumas peças. Fez uma brincadeirazinha uma... com as peças, né, Ayana? Exatamente isso. Então você brincar, tá entendendo? Botando algumas peças e que essas peças são atemporais. Tanto serve para um quarto de bebê, mas serve para um quarto de uma mocinha de 15 anos. É algo que você não vai prender e usar apenas um ano né, da vida é do verdade. bebê. E falando né? também na ambientação, a gente vê que tem madeira. Né? Aí já tem o bronze, um, é, um porta-retrato assim, mais clássico. Então assim você vê que tem misturas né? de, de, de períodos, né? misturas de, de decoração, de ambientação, mas que deu aquela harmonia ao ambiente. Né? Ela teve aquela harmonia. é O segredo exatamente é esse: é harmonizar as peças. Para que realmente o todo o ambiente entre em sintonia, né? Que você consiga entrar naquele ambiente e ter uma paz, uma tranquilidade, e não aqueles ambientes que você chega tem ter um monte de coisa e você acaba sem nem saber nem para onde ir olhar, né? Então, o segredo do quarto do bebê é esse: é você ter uma sintonia entre os móveis, a, a decoração, o enxoval, tudo entrar numa harmonia, né? Verdade, Ana. Vamos passeando. É, a gente vê aqui a madeira, né? Eu acho muito lindo, muito fino. E tem muitas mães que eu acho que sentem medo de colocar a madeira, né? Embora seja o branco, mas às vezes, ah, será que vai ficar legal? Será que vai ficar pesado? E a gente vê um ambiente totalmente montado, né? Berço de madeira, cômoda com um detalhe branco, mas a madeira predominando. Conta pra gente também essa, essa tendência, né? Que também saiu agora pra 2018. É, você falou uma coisa que foi assim, é o que as mães sempre dizem. Será que vai ficar pesado o berço de madeira? Não fica, gente. Você olha, o berço de madeira dá um aconchego, dá uma suavidade. Sabe? A gente olha e já vê um, um ambiente assim. Eu, eu particularmente eu vejo já um ambiente confortável. Né? A gente já Exatamente. sente um conforto só em olhar. E assim, é aquele berço atemporal. Você compra um berço desse, você usa os netos. E é um berço que, assim, vai estar sempre no auge, é um berço que está sempre sendo usado, porque madeira é madeira, né, independente do, do, da época, a cor madeira é uma cor, assim, que, que não sai de moda, como se diz, né, e esse, esse modelinho retrô, esses pezinhos, né, dá todo charme à peça. Né? Então, e assim... já esse, esse modelo aqui, ele acompanha aquele 3 em 1 também aí, Ana? Esse também vira minicama, ela fica linda essa minicama. Então esse quarto, né, ele vai acompanhar uma criança até 3 a 4 anos? Exatamente. Não é então isso? o segredo é esse, é você escolher um berço né, que vire minicama e que transforma em outros e outras peças. A gente tem berço aqui que transforma em quatro, né, então uhum. assim, eu vou até mostrar, ele é lindo. Né? Que assim ele vira várias, várias modalidades diferentes. E esse quarto aqui a gente consegue enxergar, né? Que é, as cores, a madeira, o branco, não tem nada, é, tirando é, aquela decoração mesmo mais de bebê, mas é, a gente sabe que uma criança de 5 anos, de 6 anos, vai estar aqui confortável sem, sem se sentir tão bebê, tão infantil, né? Com certeza. Outra coisa que assim, toda mamãe assim, fala hoje é a questão das poltronas. As... É muito importante. Muito importante. Né? A mamãe vai amamentar. Às vezes acha que ah, é um supérfluo, né? Eu não vou precisar, eu vou usar o sofá da sala. E na a verdade. E né? eu, eu vezes... na cama. Não existe, né? Você precisa ter um apoio, um suporte legal, tá entendendo? Não só de sentar, mas a gente vê o puff também, que já acompanham né? a maioria dessas cadeiras de amamentação, de poder se sentir confortável. Tem muitas mães que vão passar a madrugada inteira. Né? Ali vai ser pra, praticamente a sua cama. Exatamente. E não são poucas mamães, viu? Porque os bebês, né? Principalmente nos primeiros meses, acordam muito. Então, assim, é de super necessidade ter uma poltrona confortável. É, uma dica é não comprar aquelas poltronas com couro, aquele, aquele couro, né? Parece um que couro ecológico. Que também já saiu de moda, né? É. Já... Além de sair de moda, é muito quente, né? Você, você tem que ficar o tempo todo ligado em ar-condicionado, porque senão você esquenta demais. Então, assim, a tendência é essa, são tecidos e tecidos confortáveis, para que você consiga de, sentar e ter um conforto, né, na hora de amamentar. E não ficar, como se muitas cadeiras fica como fosse pregando, Isso. né, você, meu Deus, suando, suando, então assim, hoje... Você tem que dar valor ao conforto. E ali com o aleitamento exclusivo, né, e às vezes em livre demanda, tem mães que passam o dia inteiro, né, na, na cadeira é. amamentando, levanta, faz uma alimentação e retorna para a cadeira novamente. É. Então, de fato, precisa ser algo confortável, precisa ser algo que que você se sinta bem em sentar. Exatamente. E o puff, como você estava dizendo, assim é uma necessidade. Antes de ser mãe, eu achava que não, que um puff era só um acessório. Confesso que eu também. Eu a também. cadeira, o puff, eu achava, não, né? Eu tenho o meu sofá. Dá para passar, né? Isso. A gente sempre, que a gente que não é mãe, faz, não, dá para passar. Mas não dá. Esse puff, nas madrugadas, salva muita mãe, né? Principalmente nos primeiros, nos primeiros dias que tá com as pernas muito inchadas, o puff é uma necessidade é para levantar né, as pernas e você pra ter uma circulação, um para ter mais Isso. conforto e melhorar o inchaço e da perna. E futuramente essa cadeira, o puff, pode ser reaproveitado também no quarto do seu filho, né? O puff futuramente pode ser ele que esteja sentando, né? A cadeira você pode... É, relocar ela para a sua sala, para o seu quarto, né, Iana? Tem esse detalhe também. Exatamente, até porque as poltronas hoje, não está aquela poltrona de amamentar. Com né? cara de bebê. Com cara né? de bebê. Hoje as poltronas estão super moderninhas, são uns poltronas muito bonitas, muito assim, confortáveis, então assim, que dá para você usar no seu quarto, dá para você usar na sua sala, então tem como você utilizar depois. Então fica a dica, vale a pena é, investir. E uma ótima dica, viu? É, com certeza. Vamos conhecer Vamos mais outro ambiente aqui... E é um, um dos queridinhos da mamãe, sabe? É esse ambiente aqui. É sucesso, sucesso. Toda mamãe que vem assim, elas ficam babando, né? A Ana, conta pra gente esse preto, né? A gente tá vendo que na tendência também agora de 2018, o preto entrou é, em evidência também, né? A gente vê o preto em berço, a gente vê o preto, o preto em detalhes de molduras, a gente vê o preto até em paredes, né? Isso Exatamente. É, antes a gente via preto e a gente até se gente assustava. Pesado, pesado, né? né? É, então, hoje não. Hoje é a tendência mundial, não é tendência Brasil, nível Brasil, não. Tendência mundial, pessoal, é o preto. O preto, assim, tá vindo com toda. Seja em berço, seja em cômoda, seja nas molduras, seja na, nas gravuras. O preto, o preto assim, tá... É, é sendo sucesso, sucesso mesmo. Você já pode também estar tá utilizando sem medo preto. Exatamente. Olha, tudo, tudo lindo. Fica tudo maravilhoso quando você utiliza o preto. Não só... Você não vai botar aquele quarto todo escuro, né? Lógico. Pintar as paredes de preto, berço preto, como... Não. Mas vale muito a pena você botar um berço preto, uma cômoda, os quadrinhos. Você vê que aqui, aqui, ó, a moldura tá preta, mas tem as gravuras, tá entendendo? Que tá com fundo branco, que tá mesclando cinza, o amarelo, o rosê, né? Então, assim, o, o que importa é fazer essa composição de cores, né? Mas que seja aquela cor assim de impacto, o preto é realmente né? Harmônico, um mas que, harmônico, né? Então de ambiente Você vê aqui que a gente utilizou poucas peças pretas, que foi a moldura, os ganchinhos, mas que deu toda a diferença. Você imagina um quarto desses sem esses quadros, com essa moldura preta, Eu já ia ficar aquele quarto mais acanhadinho. É verdade. Né? Então... E aqui também a gente sabe que é um quarto de, de menino, né? Porque tem a roupa, né tem os azuis, mas nesse mesmo quarto, a gente mudando só a roupa do menino, o tapete e colocando rosa, o quarto já é de menino. Pois é. Me né? pre... O quarto já pode, porque não tem mais aquela identidade fixa. Ah, aqui vai ser só um menino. Né? Aqui vai ser só uma menina, porque tem o rosa, tem o azul, né? então a gente pode brincar com isso. Aqui a gente encontra o cinza, a gente encontra o preto, a gente encontra né, o, o branco com o chevron e a gente faz toda essa, essa brincadeira mesmo de cores. Exatamente isso. Então o segredo é esse, é harmonizar e fazer essa brincadeira. Né? Você vê que aqui a poltrona está uma poltrona super clássica, né? Mas aí a gente já pegou, botou esse tapete, que está assim, no auge, no auge esse tapete de tricô, em várias cores dele. Então assim, já mesclou a, a, o tapete né, com, com duas cores, que é o cinza e o azul, já mesclou o chevron, né? Já botou uma almofadinha. Então olha que, que legal, como ficou bem moderninho, né? E assim, sem brigar, tudo com as mesmas cores, com os mesmos tons, então nada, tudo se interliga. a, a mesinha, por exemplo, está no mesmo tom, mesmo tom da, da cômoda. cômoda. olha só. então assim, uma mesinha também super clássica e uma cômoda super clássica no ambiente está entendendo que assim é, é o modelo estilo escandinavo. então esse estilo de montanhas, né, que tenha preto, que tenha bichos, né, então assim é o estilo escandinavo que está assim super no auge. Né? Então, um estilo super diferente e que as mamães estão se apaixonando. A Ana fala pra gente o tapete. Tem muita mãe que ainda sente medo, né? Ah, eu vou colocar tapete, será que tem necessidade, né? Será que vai ser trabalhoso? Será que meu filho vai vir alérgico, né? Se tem... Conta pra gente esse esse tapete que ele não. Você já, já me falou que ele não absorve poeira, né? Tem aquela facilidade por ser menor, por não precisar. Antigamente, ah, eu vou colocar um tapete, eu preciso cobrir o quarto inteiro. Não, né? A gente já vê uma tendência diferente. A gente demarcou apenas um, um, né, a cadeira e colocou com, com esse com esse tecido que a gente consegue até ter uma facilidade para limpeza, para higiene, né, isso aí. Exatamente. Hoje em dia, nada de utilizar aquele tapete para o quarto todo. Hoje em dia, você usa um tapete para demarcar um espaço. Seja o espaço da poltrona, seja o espaço da cômoda, seja o espaço do berço. Aqui nesse ambiente, a gente botou na poltrona. Então, demarcou o espaço. É um, um tapete, assim, esse tapete, um metro, é o ideal, sabe? É uma dica para as mamães. Um tapete de um metro, ele demarca, ele fica um, fica bem harmônico, independente do tamanho do quarto. E, Facilita e... também para a higiene, pois né? Pois é. Quarto, quarto de bebê, geralmente, tem que ser limpo do três vezes por dia, com né? Certeza. Por conta da poeira, de tudo. Então, aqui você pegou com facilidade, balançou, passou um aspiradorzinho de pó, pronto. E A ele, por ser higiene... de lycra, então é muito fácil pra lavar, né? Então, esses tapetes, assim, são super tendência, tá utilizando demais. Casa Cor São Paulo só tinha tapete de Verdade. tricô, mantas, tudo, tudo, tudo. Hoje o tricô, assim, o artesanato tá bem em voga, né? Então, assim, é uma... uma... Até as pelúcias, né? A gente vê que é, já são diferentes, não é mais aquela pelúcia que absorve tanta poeira, né? A gente já vê aqui um tricô que fica mais fácil para limpeza, fica mais fácil para lavagem também, não é isso? Pois é, o tricô, né? Seja no tapete, seja no, no, nos usos tá assim. O tricô, o crochê, então é, é uma tendência do momento. Por ser mais fácil para limpeza, por ser algo bonito, diferente, e que a gente tem que valorizar é. o artesanato, é verdade. né? E foi, coisa algo, linda. e foi algo assim, até buscado para que a gente pudesse colocar, de fato, um ursinho no quarto do nosso filho, sem precisar se preocupar, com quanto tempo eu vou precisar mandar, é. né? Ou lavar, ou retirar poeira, ou absorver é. aquilo ali, até sem a gente ver. Exatamente, né? porque as pelúcias, né? Ela pega muita poeira. Então, tem mamãe que ajeita o quarto todinho, quando vê, no primeira semana tem que tirar tudo, né? Retira então, tudo. retira primeira, tudo. Primeiro é, é, espirro do bebê, não, vamos retirar é. tudo. O pediatra já indica né? O pediatra... Então, não vai ter esse perigo, porque a mamãe pode investir... Já já que é algo fácil de limpar, de lavar, e que não acumula poeira como a pelúcia, né, é por verdade. exemplo. É então, verdade. assim, é uma tendência maravilhosa que eu acho que veio para ficar. Eu também acho, graça, não, é. tenho certeza. <risos> Outra coisa que, assim, não podemos deixar de mostrar é agora o cortinado de cabaninha. Olha a tendência no Brasil todo. A gente tá vendendo por Brasil todo, as mamães estão pedindo muito né, esse, esse cortinado de cabaninha é super estiloso, não precisa dar o céu, então a mamãe já economiza aí no dá o céu, né? Então assim ele fica é, é uma preso decoração só um ganchinho, só né? um ganchinho bem clássico, branquinho, tá uh -huh. entendendo? E assim que faz uma diferença grande é uma decoração, é um produto decorativo é. e que também protege o bebê, né? Então assim um tule francês maravilhoso. Ele é todo feito em percal, 200 fios, então é algo que eu acho que também chegou pra ficar. Essas cabaninhas e que depois você utiliza na cama de solteiro dele, você vai utilizando uhum. aí à vontade. Até os quartos né, de, de bebê também que você pode colocar Completou um ano, tem aquela técnica de é, montessoriana, montessoriana, é. Isso, montessoriana, que você tem como colocar, né? Esse cortinado também, né? Você coloca na cama, você coloca naquela... É, eu já vi aquelas estruturas de cama diferentes, então já é algo que você pode reutilizar com dois, três, quatro anos. Exatamente isso. Aquela mãe que quer, assim, quer algo que utilize para várias e várias idades, Hoje né, em dia, eu acho que a proposta é essa, né? Você investir, de fato em um quarto, é, em um enxoval, que você consiga reaproveitar. Não só apenas o primeiro ano do bebê, né? Hoje em dia a gente já tem essa... essa, essa consciência. Isso, essa consciência, Exatamente. é verdade, Ana. Então assim, a gente já consegue reutilizar isso de uma forma que fica, continua bonito, continua clássico, continua naquela linha que você, né, que, que a proposta que foi feita para o seu bebê, mas que ele pode utilizar até 4, 5 anos. Exatamente isso. É a, a tendência é essa, é você comprar produtos de qualidade, mas que você consiga acompanhar várias fases da criança desde o bebê até 4, 5 anos. A Ana, é, a gente sabe que a especial ela é exclusiva aqui da Trussor Infantil, né? Mostra pra gente esses enxovais. Ah, é sucesso a Trussor Petit. Ela tem no Brasil todo e aqui somos exclusivos. Cada peça, cada uma mais linda do que a outra. Olha, é de ficar babando. Várias pessoas, assim, do, é, é, de outros estados chegam e vêm aqui conhecer essa linha e se apaixonam. As mamães, as avós. É algo, assim, extraordinário essa marca. Assim, ela, inclusive, exporta para outros países de tão uhum. elegante, de, de tantas coisas lindas que tem. Então, tem desde a toalha fralda, a toalha capuz, a toalha é, é, a mantazinha. Tudo feito com 100% algodão, 300, 400 fios, tudo em algodão egípcio. Então, assim, cada bordado, cada um mais lindo do que o outro. Olha só que delicadeza os bordados. né? São bordados clássicos, que assim, vai de geração em geração. É né? Então, assim, não é aquela coisa que tá no modismo. Então, muita coisa linda. Olha as naninhas. Essas naninhas são lindas são assim sucesso de vendas para quem quer dar um presente e só o quer... toque dela né já é. é um toque social pois é, é são maravilhosas essas minhas então tem também as almofadinhas né do, do santo anjo para quem quer dar uma lembrancinha e faz ah, aquela mãe tem tudo então tem as almofadinhas tem é, os jogos de lençóis kits de berço tudo tudo que vocês imaginarem nessa linha os paninhos de boca e tudo, tudo, tudo, tudo. E assim... A Ana, para aquela mãe, né, que é, já, já não é mais. É, a mãe de segunda viagem, né, vamos, vamos falar assim. Que na época personalizou tudo, né? Colocou tudo o nome do bebê. Ainda existe isso, né? A gente pegar uma peça, a gente pegar um rolinho de berço, a gente pegar uma almofada e colocar o nome do, do bebê. É, hoje existe, mas cada dia mais vai diminuindo essa questão do personalizado. Hoje em dia... Até para o um consumo consciente, né? Porque talvez não seja ainda o seu último filho. Então, ou, ou às vezes, é, você quer passar para um sobrinho, né? É uma peça tão rica, uma peça tão fina, tão bonita... Que não compensa você, de fato, personalizar para que perca aquilo ali, né? Exatamente. O que acontece? Aquela mãe que personaliza tudo, né? Teve épocas que as mães personalizavam fralda, poeira, toalha, fralda, tudo colocava, com o nome da criança. Quando não era só a criança, a gente colocava a inicial, né? As iniciais né? Do, do bebê, tá entendendo com aquele ramo. Hoje não. Então, além do consumo consciente, o chique é, é realmente você não personalizar. São peças tão belas que não precisa mais de nada, né? Então, assim, só ela mesmo fala por si uma peça bela dessa. Então, assim, cada vez mais... E são peças com mínimos detalhes, né? Mas é. que é aquele detalhe chave da Trousseau que já traz uma elegância a ela. Pois é, o menos é mais, né? Em tudo nessa vida, o menos é mais, inclusive nos enxovais. Algo delicado, simples, mas que tem uma sofisticação por si só. Né? Então, assim, a Trussol, ela preza pela sofisticação, pela elegância, pelo conforto das peças, sabe? Então, muitos produtos lindos, de excelente qualidade. Então, aquela mamãe que não quer abrir mão do conforto, da durabilidade, porque isso vai passando de geração em geração, geração, geração, sabe? Verdade. Isso aqui é, são peças que, assim, não, não se acabam. Essa peça, né, você tendo um... um você cuidar, né? Na lavagem, para guardar. Você passa pro filho que passa pro neto, né? Que já passa e assim vai. Exatamente. Então, assim, vale a pena investir em produtos da Trousol porque elas são eternas, sabe? São produtos assim que quem compra não quer outro. ainda você me falou que tem um quarto-chave, né? Tem Daqui um quarto da especial. Da temos que falar desse quarto. Vamos mostrar. E é assim, a, o queridinho das mamães que tá tendo.. É, vai ser de mãe de meninas. Então, assim, um quarto que não podemos deixar de mostrar. E que mudando a cor também, ali a gente já vê que tem o um rosa. Mudando a cor também, a gente consegue adaptar para um menino? Consegue, com certeza. Esse quarto, ele, assim, ele consegue adaptar tranquilo para um menino. Então, assim, esse quarto está sendo, assim, inclusive copiado das mamães, assim, que ficam, assim, as próprias lojas em outros estados são encantadas com esse quarto, quando vê no nosso Instagram. Então, assim... É, utilizou poucas peças, mas peças belíssimas e com a tendência maravilhosa. O roda-meio. Né? Já Ele foi de, uma, de, um, é, de formas diferentes, né? Ele já, já usou as formas geométricas, né, Ayana? Exatamente, e dando essa, é, remetendo a essa questão da montanha, né, que tá super no auge, botou o papel de parede dentro, geométrico também já deu uma diferença grande no ambiente. Já né? misturou com nuvens, né? Exatamente. Que, que também é. tá em tendência, né, é, chefe tendência formas geométricas, é. nuvens. Exatamente, as prateleiras de nuvens, assim, elas são as queridinhas. E o berço verde, olha só, esse verdinho água, belíssimo, e que o que acontece? Tanto dá pra menino, como dá pra menina. Então, aquela mamãe que quer investir em algo moderninho, que quer, quer realmente seguir as tendências, mas que não quer se prender ao azul, ao rosa, o verdinho água é uma ótima opção. Então, olha só, a questão das nuvens, você vê tanto nas prateleiras também como vê nas mesinhas. Essas mesinhas são belíssimas, né? E assim, é uma necessidade uma mesinha dessa é para do lado da cômoda, do lado de um beijo, porque a gente sempre precisa ter um apoio. Inicialmente a gente começa né, com parte parte decorativo, daqui a pouco a gente já tá colocando a, é, mamadeira, a mamadeira, a chupeta, né? a fralda. Já serve de um apoio, né, Ryan? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Esse berço é um berço americano, né? literalmente americano. Você vê que ele fica só na horizontal, mas é belíssimo nesse tom de verde. Os enxovais, como a gente estava falando, o geométrico, o cinza com rosa. Olha como fica lindo, pessoal. E não deixa de ser um kit um de berço feminino. Né? Aqui, novamente, né? tem as nuvens, a tendência de nuvem na né? No dossel. Olha esse dossel, gente. Eu tenho vendido ele para todo o Brasil. Olha só, um... um um docel simples, mas que tem essa pegada. Isso, né? mas com um toque moderno, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é um quarto queridinho, né, das mamães, que, assim, a gente, toda vez quando elas chegam, elas se apaixonam, elas fotografam. E, assim, querem realmente copiar, porque, assim, é uma tendência esse estilo de quarto, né? Tem uma alegria, tem uma suavidade é e verdade. assim, não deixa E não de... perdeu aquela delicadeza, né? Eu Exato. acho que quarto de menina, a mãe pensa, ah, eu vou fazer um quarto bem delicado. E de fato, o quarto tá muito delicado, embora tenha brigado, é, tenha, tenha jogado é, formas geométricas com nuvens, tudo, mas tudo muito em harmonia, não tem brigas aqui de, de, de formas, né? Não tem briga de cores, não tem... Então eu acho que o... O ponto-chave é isso, é equilíbrio, né? É pra a decoração. A, paz, a chave é essa, o equilíbrio das cores, dos produtos, dos móveis. Né? Então, eu acho que o segredo é esse, o equilíbrio e a harmonia entre os produtos. Né? É verdade. É, a Ana, eu agradeço já a sua participação aqui no Fazendo Sala. É, o Fazendo Sala hoje foi totalmente... É, de dedicado para os bebês, né? Que, ou a, a mãe que queira... Ou a tia ou a madrinha, né? Que queira ajudar... Isso, a vovó, que gosta de participar, que queira montar o quarto do seu bebê. A Ana também é design de interiores, então a especial já tem essa... É, é, essa... Esse plus, né, na, na, na loja, porque a Ana já tá ligada com as tendências, que eu acho que é muito importante, como a gente deixou aqui bem claro, né, Ana, a questão de tendências que a gente tá conseguindo é, acompanhar também em quarto de bebê, tanto em chovais quanto em, em ambientação, aquelas tendências do Casa que às vezes... Ah, tendência de decoração é apenas a sala, é apenas o quarto da mãe. Não, o bebê também entra nessa tendência, não é isso? Com certeza. Então, todas as mamães, eu vou convidar para as mamães virem, conhecer cada ambiente aqui e se apaixonarem e se deliciarem com tanta coisa linda. De antemão, já pode ir também acompanhando pelas redes sociais, né, Ana? Deixa o Instagram da especial. Com certeza. É Especiale, underline só colchões, porque a gente tem outra loja, então é só colchões, especial underline só colchões. E a gente também vai, vai preparar Fazendo Sala diretamente de lá, né? para mostrar vamos, os enxovais. Exatamente. E vamos ensinar a montar uma, uma, uma cama belíssima. Vamos. Todo mundo pede isso. Como é que monta? Então a gente pode... Já é uma promessa do Fazendo Sala, com né? Com certeza. Vamos então, aí, Ana, eu já agradeço a sua participação. E para você que quer ficar ligado né, com Fazendo Sala, para poder acompanhar mais os programas, entra lá no www.tvdogordinho.com.br Até mais.